O que, que é isso? Cola neon. E o que, que a cola neon faz? Achei brilhante no escuro. Mas ela vai ficar neon de verdade? Não tô acreditando. Acho que vai. Você tem fé que vai? Sim. Então tá bom, então vamos começar. do Maria Quer Viajar Hoje eu trouxe meu sobrinho Lucas aqui Que eu tô de férias no Brasil E ele vai ensinar pra gente um tutorial Passo a passo pra você fazer a sua slime Sozinho aí na sua casa Né Lucas? Sim E o que, é que a gente vai precisar pra fazer essa slime? Fala dos ingredientes A gente vai precisar de água boricada, um recipiente, colher, tinta Pra sua preferência é opcional Hidratante, bicarbonato de sódio Espuma de barbear, que é opcional também É a cola é a cola A cola é importante ou não? Sim, é importante E a cola tem que ser especial ou pode ser cola de escola? Como que é essa cola? Você é essa suave? cola é melhor usar A é, aquilex, é print Tipo assim, a Max não não recomendo Porque ela deixa bem dura a slime Ah, então, ó, então a gente já sabe que não é pra comprar Maxcola Porque vai ficar duro o seu slime E o bom da slime é ela ficar fofinha, né? Sim, que pra isso tem que usar a de verdeada ah, o segredo da espuma de barbear. Então você pede pro seu pai antes, porque senão vai ficar bravo. Você pensou ir lá no banheiro do pai e pegar a espuma de barbear? Você vai lá, o pai vai pegar a espuma de barbear e... Tá vazio. Não, então não pode. Pede pro papai e pra mamãe. Ou se você for adulto igual eu, você vai lá e compra a sua própria espuma de barbear. Então esses são os ingredientes, né? Sim. Então agora o Lucas vai fazer uma slime. Pra você ver que não tem segredo E você vai pausando o vídeo e vai fazendo junto com a Helena na sua casa E depois deixa nos comentários se deu certo, né? Sim Pronto? Agora a gente vai usar a cola Pra ser a sua preferência o tanto de cola Pode ser tipo assim Pode ser o tanto que você quiser A cola ela depende da quantidade da, da, da slime no final? Sim hum. Então eu não vou usar muita cola Porque essa cola aqui é bem difícil de sair Então vamos botar aqui Agora, depois da cola, você pode botar tinta. É, pode ser tinta da, da Fábio Castelo, pode ser qualquer marca. Ou pode ser corante líquido. E a tinta hoje que a gente tá usando é a Neon. Então, eu vou botar aqui. Eu tô um pouco fraco hoje. Não, tá ótimo. Todo mundo lá de casa, a hora que for fazer, também vai dar um pouquinho fraco. Mas você pode usar tinta normal. Eu vou usar Você amarelo. vai usar a Neon pra ficar mais legal? Eu vou usar amarelo porque ela não tá conseguindo abrir a e a quantidade de tinta também? Eu vou olhando o então, tanto que vai colorindo ou você tem uma, uma medida? Pode ser o tanto que você quiser. Pode ser a cor da sua preferência. Pode ser o tanto de cor que você quer. O tanto que seja forte ou fraco. Depois disso, você é, vai usar a esponja de babear. A esponja de barbear ela deixa mais fofa e deixa fazendo mais barulhinhos, hum, e ela ativa também, isso ajuda bastante. Então, o que é, que é ativar? Você sabe me explicar o que é, que é ativar? Ativar é a sua cola, ela vai estar tá, tipo assim, líquida, ela não vai estar tá ativada. Quando você for ativar, é, ela vai começar a pegar a consistência da slime. Hum, que é aquela que já é a massinha mesmo pra gente brincar, né? Sim. Ah, tá, entendi, pode continuar Então até agora a gente misturou cola, tinta e a espuma de barbear Sim, vocês podem ver que ficou é, mais grosso é, a slime E ela aumenta também o tamanho A gente vai usar hidratante Não coloque muito porque senão vai ficar muito difícil de ativar sua slime O hidratante ele, ele serve pra quê? Ele ajuda o quê, gente? Ah, pra amolecer a slime hum, Pra ela ficar massinha, fofona Sim a espuma também faz isso, mas o amaciante deixa mais mole. Agora a gente vai fazer o que precisa para poder ativar o slime. Precisa de água bricada e bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, eu entendi isso em, hoje em dia. Eles não explicam isso muito bem no YouTube. Que foi no caso que eu aprendi a fazer slime precisa misturar e a e a precisa ficar branquinha tipo assim, não tão branca, tem que ficar uma branca meio cinza. Entendi eu, eu, eu, já tá bom no caso? sim transparentezinha, né? tem que, eu, tem que deixar um pouco branca. Então coloca um pouco mais de ativar você precisa botar de pouco em pouco porque tipo assim o tamanho da sua slime é não dá para saber o tamanho que você vai precisar de ativar só se você fizer sempre uma slime com medida certa e você for medindo até você achar a medida certa do ativador aí você vai conseguir é ativado tanto certo aí você já vai saber eita <risos> parece que já tá dando certo sim ela deu uma ativada por causa da espuma. Se não fosse a espuma, ela ainda estaria ativando. Que maravilha. Hum, o cheiro tá bom também. <risos> e agora, a gente terminou com essa água boricada e o bicarbonato. A gente já terminou? Precisa fazer mais alguma coisa? Sim. Quando ela começar a desligar do pote, você precisa tirar ela do pote. Porque a colher pode enganar você. Tipo assim, você vai estar você vai tá ativando a slime, e aí na colher vai estar tá parecendo que está mole. Certo. É aí se você usar a mão para sentir, você vai saber o tanto certo. Eu recomendo porque o exame pode durar mais tempo. É usar a mão antes, de, em vez de ficar usando só a sua colher. Ai meu Deus, já está pronto parece, não está? Sim. E aí agora pronto, eu já posso brincar com a minha slime. Acabou, é isso? Sim. A sua slime tá feita. Agora você pode aproveitar a sua slime e brincar o quanto você quiser. Agora eu vou falar como é que cuida, caso ela fique dura ou mole. Caso ela vire líquido de volta, você precisa ativar ela com mais água brincada e bicarbonato sódio. Caso ela fique mole, você precisa usar. Hidratante, pode ser hidratante ou pasta de dente Pasta de dente você tem que botar de branco, pouco em pouco Porque pasta de dente, ela amolece muito Eu? Mas isso acontece em quantos dias? Porque, por exemplo, a minha slime tá pronta Eu fiz seu tutorial, assisti seu vídeo, fiz seu tutorial E aí agora eu vou brincar com ela E quanto tempo que ela fica dura? Ela vai ficar dura hoje mesmo? Não, ela pode durar alguns dias, se você fizer certinho ela pode durar mais dias do que você pensa E como que eu guardo? Porque a gente fez ela aqui na mesa agora Eu, eu posso... Terminei de brincar com a minha slime Eu vou deixar ela Em no, no, no, no cima da mesa, por exemplo Como que eu faço pra cuidar dela? Você não pode deixar ela em cima da mesa Você tem que ter um pote pra ela E você tem que ter com um tampa ele Porque se você deixar ele Fora do pote é, Vai endurecer a sua slime Então é bem ruim né? você não vai poder brincar tanto tempo com essa slime. Então é bom arrumar um potinho que eu posso, que tem tanto, pra fechar e Sim. fazer. Agora, para amolecer a slime, por causa da feridura, hidratante, que é o que eu usei, que ajuda a não, ficar mais mole, pode ser pasta de dente, que tem que ser botado um pouco em pouco. Tem que tomar cuidado. Sim. É, sabonete líquido eu recomendo, porque... Pode botar também quando você estiver fazendo a slime No caso aqui, eu não botei porque senão ia demorar muito pra ativar é... e... e o que, é que o sabonete líquido faz? Que diferença que dá minha slime original? É porque quando você amolece o seu slime com pasta de lente ou qualquer outra coisa Ela vai parar de fazer bolhas Vai parar de fazer o abaninho No caso é esse daqui Então você precisa usar o sabonete líquido que vai ajudar mais a fazer bolha eu, no caso, eu faço assim, eu pego o um slime, quando ela fica dura, eu pego o pós, boto um pouquinho de hidratante, um pouquinho de pasta de dente, molho ela na água, que também ajuda, e boto o um, é um sabonete líquido, ela fica ótima desse jeito. É, então, gente, é, vocês se inscrevem no canal, deixem um o like, comente que as, você fez a sua slime e ela ficou boa, Comenta embaixo, caso ela ficou boa. E se ficou ruim, também comenta, porque os nossos primeiros slime não deu muito certo e a gente aprendeu agora, né? Sim. Tchau!